com vocês, ai saudades de ter vocês aqui Então, hoje o primeiro vídeo do ano vai ser o arrume-se comigo para ir à escola E é isso, tenho que abaixar porque o meu fone está aqui em cima E eu não tenho como pegar e ao mesmo tempo tenho que pentear esse cabelo Porque eu já estou super atrasada Bom, atrasada, explico, vou ir com a minha parede. Não sei se vou ir com ela, mas estou super atrasada, então tenho que ir bem cedo. É isso. Assim que eu vou estar pronta, vou aqui com vocês. Uou. Então, pessoal, esse aqui é o meu look. Tá minha mochila. Vai, se tem cabelo, vai meter essa roupa aqui. Hum? Uma cansa jeans e um tênis branco. É isso. Tá aqui é hum. a bagunça, tá? E é isso Agora vou vou pra escola Porque eu estou meio atrasada E é isso, vai 7 e nove. só tem mais alguns minutos Ui Bom dia Bom dia, Irene Está escuro, está escuro, se não foda não ajuda. Vou cortar mesmo o caminho. Vou dar uma redor do prédio. estou super atrasada. São mais 5 minutos para chegar. E a nós chegamos a mostrar esta para vocês. Parece que sou uma maluca falando sozinha, mas vamos é lá. E vale. Olha, olha, olha, olha, olha, olha Olha, olha, olha, olha Olha, olha, Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, Ai, quando eu cheguei lá na escola Ficou com nada com vocês Pessoal, hoje eu cheguei aqui na minha escola Esse aqui é a minha sala, tem muito barato Mas que estão E aí, aí embaixo, o oh, tanto de gente Deixa aí pra vocês Pra mostrar esse é o tanto de gente que vocês estão tá a ver aí. É. é coisa. <risos> estão a entoar o hino. Nós já entoamos o primeiro hino. Agora, tipo, já fizemos a segunda parada. E agora está. Tipo, fizemos a primeira parada. E agora está a segunda parada. Então é isso. Na minha escola, todas as. todas as. todas as segundas. Quartos e sexta, então, o hino nacional de Anlana. E agora vou mostrar para vocês: minha... esses colegas esses... feios. Esses... esses são os colegas feios que eu tenho que mostrar para vocês. Sala. pessoal. Esses aqui são meus colegas barulhantes. Não, não, não, não. Eu tenho. O perfume não dá. O na batata Ou deve ser um jogo de banho. o jogo de Essa aqui é a mais chata da minha sala. Essa aqui, é Essa aqui não tá ligado da Cheira, não, não não a vez é a o do que? Hoje. Olha lá, são ah. duas pessoas que estão É isso. Não é, é que vocês passaram a. A. Não Deixa eu ver. Vou amalhar. Vou amalhar. Mas é Isso pode não dar errado. Porque a pessoa que tem que dar não o meu não muda a Há pouco mais se Não, mas vai ser o não Vai, Então. E não é isso, vai. Pessoal, é continuando com o vlog Ai meu pai Tipo, saí Tipo, saí de manhã E agora voltei aqui ah, Essa era mais ou menos, é, deixa eu ver a hora 18 horas e 25 Então, eu também vou mostrar para vocês uma conquista minha Tipo, eu sacrifiquei mesmo tipo, o dinheiro que tinham me dado Então para eu não gostar em coisas futas então coisa investi mesmo bastante para sei que... para uma boa qualidade de imagem no meu no meu canal deixa eu fechar a porta para uma boa qualidade de imagem então vou mostrar para vocês a... vou ter que virar vou ter que virar a câmera <risos> ou melhor parar o vídeo e virar a câmera porque assim não vai dar eu gravando in virando a câmera, mas só que a qualidade do, da câmera de trás não é muito boa acho que vou ter que mostrar mesmo assim para vocês não ficarem fusco, tipo, não ficarem... Ah, olha assim, porque vocês não tem olho de águia, então vou mostrar para vocês agora vamos lá, vem. vou ter que vir... meu Deus, vou ter que virar assim, ó. Oh. Bom, já mostrei, como já viu essa ring light aqui, bom, eu acredito que seja de de 10, acho que é de 12 polegadas, ou uma coisa dessa, sim, mas acho que é de 12 polegadas e é assim, olha, hum, com tripé. Vou ligar para vocês, para vocês verem como é que vai mudar depois a luz, ok? Ai meu Deus, e é isso. E é assim oh. Olha o tanto de luz que tem E eu vou trocar de imagem Mas tipo, já está com um pequeno problema Agora não sei se eu vou lá Tipo, ela já fez uma semana Já fez sete dias Então não sei se vão aceitar fazer a devolução é, Levando um outro Não sei Mas é isso Vamos lá ver Tem esse aqui E tem esse aqui é isso. Isso aqui foi mais uma das... Tipo... em vez de olhar aqui, estou a olhar aqui. Não sei porquê. Mas é isso. Enfim. Daqui a pouco venho falar mais com vocês. Ok? E é isso. Já tenho que fazer as minhas tarefas. Que... Será mandado. E é isso. Se, se houver uma novidade, eu venho aqui falar com vocês, tá? Até mais. Tarde. Uh. Ok, até Vocês estão, né? uhum. Esta, bem, e hoje na escola uhum. vamos fazer limpeza. Tipo, aqui, o Angolano só faz limpeza quando recebe visita. E, se vocês forem virar é, nessa escola, tipo, umas partes, né? Fica tão suja, tão suja. E pronto, tem senhoras de limpeza. Mas, como o ministério, acho que uma das ministras, a subministra da educação, vai, vi, vai visitar a nossa escola e algumas rádios. Então, a limpeza tem que ser impecável. Então, a limpar tem onde nunca limpavam, né? Mas, enfim, eu vou gravar tudo para vocês. É, é isso. Beijo. na escola e agora essa esperar é a bolsa de psicologia de e é isso daqui a pouco cabo até ainda agora, até agora, não chegou e... já vai começar o primeiro tempo e depois... segundo Nossa, é isso mas enfim... mas como é que você vai usar uma coisa de... de droga no cabelo? e quem está produzindo? Vitória! Chama-se ah. uma batalha! Quem, tá... quem produz isso que, eu, que o governo não deixa? O Pedro veio! Bom dia! O Pedro veio! Que chamada! Não falta muito! E manda mensagem! Ok, agora vamos aqui! Então esse foi um vídeo, o primeiro vídeo do ano e muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui ficaram desde o princípio até o fim e é isso, e não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like e comentar bastante e também compartilhar para tu notificar, para o YouTube te notificar que eu lá assim, um novo vídeo. Então, eu vi todas as quartas-feiras. Mas eu não sei o dia que vai sair. Tipo, sei o... O vídeo sai todas as quartas-feiras. Mas não sei a hora. Ai, não sei a hora. Mas é isso. Muito obrigada. É isso. Tamo juntos, família. Até o próximo vídeo. E beijo a todos vocês. Beijo Angola. Beijo Portugal. Beijo Moçambique. E... Bye. Ooh.